desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. E lá na frente, para confirmar isso, Atos 16:5 diz que as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número. Eu acho que as igrejas eram confirmadas na Fé. Por que que eram confirmadas? Interessante essa palavra, confirmadas. Como que, o que que você confirma? Né? Aquilo que já é. Você confirma aquilo que já é. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, quer dizer... Uns já estão salvos, outros já estão condenados. Então basta confirmar, de sorte, que as igrejas eram confirmadas na fé. Pela fé você confirma quem é de Deus e quem não é. E a cada dia cresceu inúmeros. Eu estou desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. Bom, tá aí, desafio cumprido. E você que está assistindo esse vídeo aí, tire suas próprias conclusões, deixe seu comentário no final a respeito do que você acha. Agora, como eu disse no vídeo inteiro, a respeito do capítulo 9 de Romanos, vamos ver o capítulo 9 de Romanos e agora eu que desafio a qualquer arminiano, entendeu? Já disse que eu não sou arminiano, não sou calvinista, entendeu? Eu sou cristão, sigo a Cristo. Mas eu desafio qualquer um que, que crê nas doutrinas de Armínio ou que, que crê que o homem tem capacidade de escolher. Eu desafio a refutar o capítulo 9 de Romanos inteiro. E depois um outro versículo que eu vou colocar aqui, dito pela boca do próprio Jesus. Como disse John Piper, se não me engano é John Piper mesmo, que disse que... Uma, Capítulo 9 de Romanos é um leão que devora qualquer arminiano. Vamos lá, vamos ler capítulo 9 de Romanos. E depois você que está ouvindo, tira aí as suas conclusões. Em Cristo digo a verdade. Oh glória, diz a verdade. Não minto, dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo. Olha só como é que Paulo está tá dizendo, está tá colocando em xeque a sua reputação diante de Deus. Eu não minto, eu dou testemunha minha, da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grandez, grande tristeza e continuo é, e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo.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 Deus bendito eternamente amém não que a palavra de Deus haja faltado porque nem todos que são de Israel são israelitas o professor Malafaia diz que Deus predestinou Israel para ser salvo, aceitar Jesus e todos serão salvos aceitando Jesus, isso não existe Paulo está repetindo aqui o que o próprio Jesus disse nem todos que são de Israel são israelitas o que ele está querendo dizer com isso? que nem todos Estão, são filhos da promessa, nem todos estão debaixo da mesma da mesma promessa de salvação. Vamos continuar. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, <risos> mas em Isaac será chamada sua descendência. Olha só, nem todos são filhos. Isto é não são os filhos da carne que são filhos de Deus, ou oh glória, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: Por este tempo, vi, tempo virei e será, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu um filho de Isaac, nosso pai porque não tendo eles ainda nascido, olha, preste bem atenção nesse texto, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para com o propósito de Deus, segundo a eleição, olha só, ficasse, ficasse firme, não por, por causa das obras, mas por causa daquele que chama, olha só o que ele está querendo dizer aqui, olha. eles ainda nem tinham nascido, Isaú e Jacó, os dois não tinham nem nascido e Deus já tinha escolhido. Eles não tinham feito nem bem e nem mal. Olha só, eles não tinham nascido nem feito nem bem nem mal para que esse propósito, né, para que para segundo o propósito de Deus na eleição, ficasse firme por causa das obras, mas por causa daquilo que chama. Olha só, vai tirando suas conclusões aí. Foi ele dito a ela foi lhe dito a ela o maior servirá ao menor Deus já tinha decretado decretado não interessa se Esaú vai ser o primogênito vai nascer primeiro não interessa é exatamente o primogênito mas Deus já tinha determinado o maior o menor servirá ao menor eu já escolhi quem vai ser o, o cabeça eu já escolhi quem será a minha descendência, quem? Eu, já, eu já fiz uma escolha, não interessa, quem vai, quem vai nascer primeiro, quem vai nascer segundo, eu já escolhi, como está escrito, a meia e de Esaú. Oh. mas como diz o capítulo, como diz o versículo, é, é, como diz o versículo 11, eles ainda não tinham feito nem bem nem mal, eles não tinham nem nascido ainda, aleluia, e Deus já tinha dito, amei Jacó e o dia E aí? Aí Paulo vai dizer, que direis, pois? Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compa, compadecei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha só. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, ou seja, de quem busca, mas de Deus que se compadece. Pois diz a escritura a faraó, Para isso mesmo te levantei, em ti mostrarei o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer desmiar então por que se queixa ainda por quanto quem tem resistido à sua vontade é como Paulo diz o que nós nos queixamos ainda, quem pode resistir à vontade de Deus mas o homem mas ó homem quem és tu que a Deus replicas ouça o Malafaia quem és tu que a Deus replica, porventura a coisa, forma, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? O homem pode discutir alguma coisa com Deus, por que Deus fez as coisas da, da forma que ele fez? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra. Quem é olheira é Deus, e ele faz um vaso para a honra e outro para desonra, soberania dele. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparando-os, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da glória?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 o povo aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também isso, Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Olha aí, repetindo Isaías capítulo... Ah, esqueci o número do capítulo agora. Ainda, ainda que o número de... dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo, porque, se não me engano, isso está escrito em Apocalipse também, porque Ele completará a obra e abreviará lá em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a Terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar, não não deixar descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Isso está em Isaías, capítulo 1. Ou seja, se Deus não tivesse separado o remanescente, se Deus não tivesse escolhido o remanescente, nós já seríamos destruídos. Eu sempre digo que segura ainda a misericórdia de Deus sobre a face da terra são os escolhidos que estão sobre ela. Que direis, diremos, pois, que os gentios...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 e tudo que aquele que crê nela não será confundido. Tá aí o capítulo 9 de Romanos. Tire suas próprias conclusões. Eu queria ver o senhor Malafaia esmiu capítulo 9. O que queria dizer dessa soberania de Deus em cima desse capítulo 9 de Romanos? E tá aí mais um texto do próprio Jesus, João 6. Eu poderia citar muitos outros aí de Jesus, mas refuta esse aí, ó. João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Amém. O Pai é quem dá. Quem vai até Jesus é o Pai quem deu. É os que estão escritos no livro da vida. E o que vai até Ele, que o Pai deu. Não lançarei fora. tá salvo. tá ok? Até mais. Até o próximo vídeo. Espero no comentário de vocês. Deixo, espero o like de vocês aí. Se inscreva no canal para estar ajudando a gente. Não deixe de dar o like que ajuda bastante. tá ok? E eu aguardo aí agora os comentários. E se fosse possível, sou Malafaia, ver esse vídeo. Eu queria ver ele refutar. Capítulo 9 de Romanos. E o texto de Jesus. Podia citar muitos outros aqui. Ele citou 60. Eu só citei 34. Os 33 versículos de Romanos, 9. E esse de Jesus. Tá aí. Tá ok? Até mais. Que Jesus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar até lá. Até mais. Pai do Senhor.